Olá pessoal, tudo bem? Você está tendo um péssimo desempenho aí na sua vida sexual, você por algum motivo não está sentindo desejo como deveria, tá? Muitas vezes aí passa a passar até 3, 5, 7 dias sem ter uma relação, porque literalmente devido a algum motivo que seja de cansaço, estresse, preocupação, tá? O que, que acontece? Eu vim falar sobre o tesão de vaca, lembrando que ele é para homem e para as mulheres também, tá? Mas o que, que acontece? Eu consultei um especialista e ele me deu aí três alertas para tomar cuidado para você não cair num golpe, tá? Então eu vim trazer aqui todas as informações sobre esse produto para você, ok? O que, que acontece? Eu mesmo, devido a é, muito estresse, cansaço, tá? eu literalmente não estava sentindo mais desejo de ter relação. Eu chegava tão estressado que é, cheguei a passar sete, 7, 8 dias sem ter uma relação, tá? onde minha esposa até começou a me contestar. Que eu não procurava mais ela só chegava jantava virava as costas o que que acontece eu sentei com ela expliquei que devido é esse meu estresse é nós principalmente nós homens quando passa por esse problema acaba atingindo nesse sentido tá ela me compreendeu pediu que eu fosse passar no especialista né para entender mais o que estava acontecendo enfim o que que aconteceu ele me indicou a estesão de vaca tá onde eu entrei lá no site o que que, que me agradou de primeiro momento é que ele se trata de um produto 100% natural, então ele não tem produto químico ali, não é manipulado e não vai te deixar dependente, tá? Muito bacana que tá lá no próprio site, ele não tem contraindicação. Tipo, homens e mulheres, problema com hipertensão, problema aí com diabetes pode tomar, tá? Ele é aprovado e liberado pela Anvisa. E o que eu achei muito importante passar aqui para vocês, tá estampado lá no próprio site, ele não é vendido em plataformas como Mercado ou LX, apenas no site oficial, tá ok? Então eu vou até deixar aqui um linkzinho azul no primeiro comentário na descrição do vídeo, que clicando você vai direto para o site oficial, então cuidado para não cair num golpe aí, tá? Assim você pode acabar é, não recebendo seu produto, talvez até um produto falsificado, ok? Tá, como que são os resultados desse produto? Primeiramente você precisa tomar com certa frequência, tá ali dez gotas a cada 100 ml de qualquer é, bebida, sendo alcoólica ou não, tá? De preferência ali uns 10 minutos antes de ter uma relação, onde você vai começar a sentir mais estimulado, onde você vai ter mais desejo, a ponto de você começar a ter iniciativa e procurar seu companheiro ou companheira, tá? Porque principalmente para quem é casado, sabe que quando cai na rotina ali... Casados passa aí até 10 dias sem ter uma relação. Tá? E isso é muito grave para um relacionamento. Né? E assim como o especialista falou, ó, isso aqui é um tratamento delicado, não é o pote dos milagres. Tá? Você precisa ter uma constância que gradativamente você vai começar a melhorar o seu desempenho. Tá? Tanto sendo a mulher quanto o homem. Porque o próprio produto aí te dá 7 dias de garantia. Tá? Então eu aconselho assim a vocês que um frasco geralmente ele acaba muito rápido, tá? Dependendo da frequência que você vai querer ter relações, tudo bem? Então o resultado seria assim, dentro de um mês, um mês e pouco ali, você já não precisa ficar tão dependente é, do tesão de vaca, tá? Porque ao, gradativamente você vai começar a sentir mais desejo, tá? É, muitas vezes aí casais é, relatam até ter duas relações no mesmo dia, principalmente para quem é casado que não tem essa rotina, Tá? Então é assim, é, espero que você tenha esses bons resultados, tá? lembrando que você precisa seguir sempre esse cronograma, essa consistência, para sempre você estar melhorando. Lógico que isso depende de pessoas para pessoas, tá? tem pessoas que podem ter estado mais rápidos. Tá? outras um pouco menos, mas que mantenha essa consistência, ok? Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? que a gente vai responder. Se você está tendo suas experiências, coloca aqui também, curta esse vídeo para chegar mais pessoas aí que precisam literalmente é, ter essa estimulação né? para poder ter uma vida mais ativa, ok? Muito obrigado aí, bons resultados a todos, valeu!